O ano de 2019 promete, hein? Mais uma grande franquia vai retornar. Samurai Spirits. Ou como é conhecido por aqui, Samurai Shodown. Isso porque a SNK acabou de anunciar o retorno desse jogo em 2019. Mas tem muita história por trás desse anúncio, e eu vou te contar. Bom vamos começar pelo início a snk havia feito um novo site alguns dias atrás e o site se chamava snk new game nele estava escrito apenas uma data 10 de setembro de 2018 e uma frase logo abaixo nasce um novo amanhecer e só não tinha mais nada para vocês terem uma ideia, eu até tinha esquecido dessa data eu só fui lembrar hoje de manhã e aí minha cabeça ficou a mil porque eu tinha que trabalhar até que meu twitter bomba de mensagem além da notícia a snk ainda solta um trailer, um teaser trailer e eu vou falar para vocês, me deixou bem entusiasmado principalmente por retornar às origens, ser um jogo em 2d aliás é um jogo em 2,5d, o jogo é bidimensional só que os cenários dos personagens são tridimensionais desde 2008 não sai um jogo da franquia se bem que o jogo de Xbox 360 foi bem... No vídeo aparecem personagens clássicos Na Nakururu, Galford, e Yagiu B e Earthquake E o jogo ainda dá pista de cenários e tal Que pode vir o Kyoshiro, o Tantan e a Charlotte Eu torço muito que apareça, principalmente a Charlotte Eu sou um grande fã dessa personagem A Unreal Engine 4 vai ser a Game Engine do jogo e o jogo eu acho que não vai ser multiplataforma Por quê? Porque o jogo não foi anunciado pela SNK E sim pela Sony Numa espécie de pré-conferência da TGS Ou Tokyo Game Show E oficialmente só foi confirmada a versão de Playstation 4 Vamos aguardar a TGS Lembrando que a TGS acontece dos dias 19 ao dia 23 de setembro Em Tóquio, aqui no Japão e pode apostar, vai ter coisa na TGS. Porque a SNK, ano passado, utilizou o espaço dela para anunciar The King of Fighters 14. Então capaz de ter mais notícia boa por aí. Mas e você, o que, que achou de Samurai Spirits? E qual a sua expectativa para o jogo? Fala aí nos comentários. Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.